Valeu, minha amiga. Vamos lá. 3, 2, 1. Vai. 1, 2. Contando rápido. É rápido, hein? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Mais, mais rápido, pô. 14.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 Um, dois, três.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 embora. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, sessenta, um, dois, três, quatro, cinco. Sem conversa! Oito, nove, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove,